Dada a proposição lógica, Subli o conectivo. Se hoje é, é quinta-feira, então amanhã é feriado. É correto afirmar que a negação logicamente construída dessa proposição é... Opa, mais uma questão que está pedindo o quê? Negação do centão. Deixa eu escrever aqui. Negação do centão. Mais uma questão que está pedindo. Centão. Acabamos de ver o quê? Negação do C, então o que, que a gente faz, cara? Essa negação, todas as bancas adoram. Negação do C, então o que, que a gente faz? Usa o mané, mantém e nega. Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Tirar o C, então da parada e colocar o e. Show? Feito isso, aí usa o mané, mantém e nega. Você mantém a primeira e nega a segunda. Quem é a primeira? Hoje é quinta-feira. Então, vai ficar hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira e amanhã é feriado. Vai ficar amanhã não é feriado. Show de bola, né? Amanhã não é feriado. Beleza? Hoje é quinta-feira e amanhã não é feriado. Qual o gabarito disso daí, galera? Hoje é quinta-feira e amanhã não é feriado. Letra C... Marco V da Vitória na letra C de com MPP, eu vou vencer zero traumeta, né?